Além disso, a solução permite interagir com outros sistemas, como também fazer análises em gráficos de indicadores de desempenho por resultados e tendências. O sistema é uma ferramenta de inteligência empresarial que automatiza os processos de negócio. Isso garante que a estratégia seja aplicada de forma efetiva na prática das atividades operacionais, por meio do real controle das responsabilidades de cada colaborador nos processos. Você quer otimizar seus processos, reduzir custos e realmente garantir resultados positivos para o seu negócio? Então conheça mais sobre a solução Genesis Business Control. Entre em nosso site e agende uma conversa conosco para garantir a sua tranquilidade.